Na década de 80 ainda existia algumas galerias, umas duas além da nossa. Hoje a nossa é que sobreviveu. As outras fecharam, até porque é muito complexo você dirigir uma galeria, você, você tem um trabalho de, de arte ligado ao um trabalho comercial, então é uma coisa meio complexa. Alguns artistas que entraram nessa empreitada de abrir galeria sendo artista desistiram do. E os empresários que, que lidam com, com dinheiro mesmo, que gostam de, de grana, <risos> saem logo porque. A arte é muito difícil, você gerar renda com arte, né? Eu acho que a gente faz uma, uma espécie de meio que milagre de sobreviver e sobreviver razoavelmente bem né, com o nosso trabalho com a nossa galeria. No início a gente pensou na arte contemporânea e já, já existia o meu trabalho, já existia o do Hidalto e a gente queria trazer artistas contemporâneas para Maceió e a gente trouxe alguns na época que estavam no mercado. Explodindo no mercado, tipo o Franco e outros, né? E aqui, em Maceió, um boicote enorme, porque ninguém queria, ninguém sa queria saber de arte contemporânea. Então, todo mundo queria saber da arte que estava aqui montada, para e comercial e tal, que todo mundo estava acostumado a ter e a, e a comprar. Eu morava no Rio e voltei em 85 para Maceió. Conheci Dauto porque eu estava fazendo um individual e Dalton foi visitar a minha exposição. E eu não conhecia porque ele era de Goiás e estava morando também em Maceió, na mesma época que eu, mas a gente morava em, sei lá, bairros diferentes. E foi um encontro, assim, inesperado, <risos> e que tudo aconteceu e a gente ficou grudado até hoje, né? E nisso a gente começou a pensar, a imaginar uma galeria de arte e a gente criou a Carandache, em 86. Nós lidamos com arte contemporânea até um determinado ponto, quando a arte popular invadiu nossa, nossa coleção. Eu já tinha, já era uma colecionadora de arte popular, Dalton também tinha a coleção dele, a gente foi juntando as coleções, a coleção já estava ocupando mais ou menos 80% da galeria. Foi quando a gente pensou, não, a gente vamos repensar isso. E aí a gente criou uma uma história que era essa questão de dialogar o nosso trabalho com a coleção. E ficou super bacana porque a gente começou a ver que tinha tudo a ver uma coisa com a outra. Que, que, a, que a coleção tinha uma alma, tinha uma, tinha uma vida, tinha uma, uma energia muito boa. As paredes estão mais recheadas de arte contemporânea e as esculturas mais de arte popular. E isso interfere no meu trabalho e no da Maria Amélia também. A minha formação é toda de ateliê livre. Eu me sinto como se fosse muitas. Eu não me sinto mais uma artista isolada, sozinha. Eu sou parte de todo um universo, então no meu trabalho sempre tem a participação de um artesão. Até esse, essa coisa de, de eu pegar o meu trabalho com uma, umas esculturas e distribuir com as pessoas para que elas coloquem na natureza, coloquem na vida e que e Eu vou usar essas fotografias na minha exposição. Isso é uma forma de dizer que eu sou múltipla, que eu, que eu sou um pouco de cada um nessa vida, que eu não sou mais sozinha, como eu pensava que era. Em 1974, eu fiz um curso de artes visuais na Universidade Federal de Goiás. Não concluí o curso. Como sempre, minha vida é meio, meio que assim. Eu faço, começo a fazer as coisas e paro pela metade. A partir do momento que nós começamos a colecionar arte popular, é, o meu trabalho também foi adquirindo um, um diálogo com, com a minha coleção. Eu desenvolvo alguns temas no meu trabalho, como a fé, a religiosidade popular. É, desenvolvo a questão de texturas, é, armadilhas, que isso remete à minha infância. Eu acredito que a arte está ligada, a, a feitura da arte está ligada exatamente ao inconsciente, ao, não a coisa, a né, realidade. Mas uma uma realidade superior